Aí. Aí, tô tirando uma foto, ó. Ah, filmando. Aí, filmando, ó. Sr. Genor, 93 anos. Você conhece ele? Conheço, já tenho é? história dele. Se quiser, eu vou fazer o que você conhece a Soma aqui? É. Você conhece a Soma aqui? É isso. Desde quando eu converso com ele. Você tá forte, filho? A gente é boa, hein? Hã? É, só que é a gente boa. Ele, ele que é gente boa, é de um tempo, rapaz, que. Eu preciso contar a vida inteira para ele, então, gente, é. gravando. Eu vou te falar. É, eu não tenho mais nada para contar para ele. É, tá te filmando, ó. Oh, tá te filmando, é. né? não tem jeito que não. Tem sim. Ô, é, tá senhor Genor, o senhor faz caminhada todo dia? Uma caminhada curta, o senhor muito, faz? Muito, muito. já fiz umas três hoje. Vou na avenida, agora não, agora tá sentado aí. Vou ali embaixo um pouquinho volto. De manhã eu vou ali embaixo, depois vou na avenida. E de tarde também. Oh, eu... Ô, Tony, sabe quais horas? Ah, uns 90 e pouco. Ô, de... oh, rapaz, se eu souber... O quê? Dia... De que dia é que é? Dia 8 de outubro. 8 De outubro é, assim, tá aí, é, é semana. Essa semana aí. É, com o semana... nosso assim. Você vai completar? Eu nasci 29 de outubro de outubro. 29? 1929. Não, você nasceu <risos> dia 8 de outubro de mil... 929. 1929. É, 929. É. Vixe. Aí, ó. 93. Que nome, quando saiu é. aquele que Vai ser 90, caiu. 90 e quanto? 94. 94, 94, né? Nossa. Será que eu chego 1.100? Chega, vai chama, devagar. Chama o, o Bachino. Eh, né? é, o o o Senador. eu só esperava chegar nessa idade. Porque meus irmãos morreram tudo de novo. Meus irmãos caíam e morriam, é um negócio do coração. Doutor, eu também tenho problema um de coração. Chamando aqui, ó. a cair eu quero também que morre, Assim. Não quero é... Deus me livre de cair dando trabalho né, Ah... Já vem, já. Vem. É. Ô Toninho. É. O senhor falou. Os irmãos mais velhos do senhor ou os mais novos que morreram mais? A, a família inteira morreu tudo com 50, 60, 52, 53, 55, 60 anos, tudo. Só morreu, Nós estamos tá só em dor, morreu nove. Está só eu e a minha irmã mais nova. Mora em Ribeirão? Em que eu enterrei minha mulher também, minha mãe morreu aqui, eu já tinha o terreno, eu fiz, eu fiz o túmulo. lá em Brodowski, eu já tinha o terreno lá, eu fiz o túmulo lá. O nome dela completo é? Geralda Campione Mantovani. Mantovani, é. Campione. Mantovani. Mantovani. Mantovani é Ribeirão, por isso você chega Não. lá, o que você é do genu? Sobrinho? O que você é? Tri? É, é uma fa... é, tem família. Tem muita gente tá tudo lá. É. A família tá é. tudo lá. É. Tá vendo? É. Opa! Opa! Opa eu chamando aqui, ó. ó lá. Tá saindo da toca lá, ó. Chega mais. Lá. Chega mais, eu tô olha, aqui, ó. Olha lá a cara. cara. Vai, desce. Eu tô tá com medo de vir aqui? Você tá com medo de vir aqui, velho? É. Tá com medo é. da chuva. Medo da chuva. Ô, ô. Ah, os italianos que vieram dos pais... é os pais do senhor que vieram da Itália? Não. É meu pai e meu avô. O avô? É. O pai do senhor já veio é, é, criança? Era já mocinho também. Mocinho. É. Meu pai... meu pai morreu com 53 anos. Minha mãe eu não conhecia, eu tinha dois anos, quando a minha mãe morreu. Deu uma... pela que aquela época não tinha... Assim contava meu pai, meus irmãos. naquela época não tinha remédio, né? Ela dava era chá, essas coisas. Chá caseiro, cara. né? É. E ela faleceu. O avô do senhor como que chamava? É. Primo Mantovani. Primo Mantovani. Primo. É. Aqui tem Primo Meneghete. Primo Mantovani. Primo Mantovani. Primo Mantovani. Primo. E Pedro Mantovani. E meus tios é Mantovani. É... Itália Mantovani. Que a, a, a irmã... Rosinha Mantovani. Só Mantovani. Os velhos. Os irmãos. Os irmãos é. do meu pai. Irmãos do pai do senhor. É. É uma, uma, uma família muito grande, né? É grande. Grande em Ribeirão você fica doido se começar a ser vê lá o que que é Mantovani lá, nossa senhora! Só que tem uns, uns lá que não é muito parente não, eles... Fala que eu sou parente deles, mas eles não é parente no caso, <risos> né? Porque Mantovani tem aqui, tem muitos lugares. Aqui, aqui ó, no hospital onde era o so so São Francisco, tem uma Mantovani. Doutora Paula Mantovani. É tudo parede, vieram é para a Itália. É, vem tudo de lá, daquele é. lugar aqui da Mantovana, é. onde é que É, é. Tudo lá é. da Mantovana. É. é. Mas isso é bom. Esse é. Aí, ó. Eu já levou é. 20 mortos já por causa disso aí, ó. Não tem vergonha. É. Mas quem que bota o som alto? Que gosta né, o trecho, é doido, porque aqui, aqui, aí, aí o Pelo amor de Deus, não tem medo nessa cara sua, <risos> né? Aí <risos> você fica falando, não, é. Paguei aí, agora vai pra de novo. Aí, você é. pagou, agora vai que arrumar outras de novo. Não posso tomar mais, velho. <risos> Mas pode. É. <risos> você não vai lado mesmo, né, é. moleque. Não <risos> ah? oh, <risos> tem jeito que ele não. Só genou. É, passou uma aqui desfilando aqui, deixou a marca dele aqui no meio do asfalto aí. Olha é. ah lá, a marca dele no meio do asfalto aí. Ah. Cavalo? É. Ele tem um monte ali embaixo. Nossa, é. me dá licença. Não? Você já você vai esconder, já vai esconder no, também? O, o, o, já vai tocar toca também? Você vai lá pra toca também? Tá é. O senhor Genor, qual que é a rotina do senhor? De manhã o senhor levanta, cedo, toma café. De manhã eu faço para. café, tomo café. E vai dar uma faço voltinha. um pão com manteiga, mas põe para esquentar aquele negócio freio para esquentar bem. É bom, hein? E tomo café. Aí o dia inteiro eu como. É, duas, três bananas por dia. Laranja eu chupo três por dia. E se tiver mexerica, também vai umas duas por dia. Só a fruta eu gosto. A fruta é bom, hein? A banana é. eu gosto muito. Olha, arroz e feijão, como é que faz? É. E o arroz e feijão? Pouco com pouco. É, eu comia muito, eu, eu costumei comer pouquinho. Olha os dois, os dois estavam lá na é. toca, hein? eles, né? ó. É. Ó, ó, ó. Só, os dois, hein, só eu para tirar esse casal é, de, de dentro é. de casa. Olha é. é. vai lá. Eu, eu vou dormir, né, lá, Tudo ali. bem? É O senhor tudo tá bom? bem. A esposa quê? fez aniversário agora, é agora, agora? Olha, -tá. e ela está achando que está é que, que, que tá, tá fazendo vantagem de fazer aniversário. O é, é, é. senhor é que quando faz aniversário tem que fazer festa. Fazer Nossa, festa. 94 anos vai fazer agora. De 8, é? 94. É Ele? É. Hein? É. É, é Faça 8 de outubro, sábado que vem, né? É. Sábado que vem. Sábado é. que vem. Sábado é. que vem. É. 94 anos. Já pensou, Dona? Andando, caminhando. E o vem tá? Também, tá. Falou uma... então, um abraço. Um abraço. É, é. Um abraço. É, é. Toninho. Tira a foto deles aí. aí <risos> foto, tá? o Toninho, é, ele, ele me mostra aqui, sai vem cá, só vai mostrar que tem muito cabelo. Eu não tenho cabelo, mas não tá aí. Puta, você ainda rapa, o resto que tem, é, pô. Você que virou isso? Aí, ó. <risos> que peladeiro, né? Olha, você tem que mudar, viu? É. Pede licença na Pederiana e arrumo uma batina. Batido. É porque você ah. tem cabeça de padre. Ó, oh. ah, você vai ah, fazer aquela rodinha é. ali atrás, ah, ó. Oh. Você já tem padre aqui. Você sabe que padre tá na onda agora, né? Eu sei, eu sei. você viu na política. Ah, é. é o padre. É tem o padre. O Lula. É. O Lula ganhou. É. É. Ganhou nada. É. Não ganha é o segundo não. Segundo turno ainda, né? É. Segundo turno. E Eles roubaram o Toninho. Nossa, que é. mais da conta eu sei. Você teve lá, você sabe. Ah, que eu que sei, eu <risos> sei. roubar muito. Você viu como entrega? é Você puxou, um o cara abre o leque mesmo. É. Né? Não adianta. Vai ser o segundo turno, vai ganhar de, de lá.